Pessoal, eu tô aqui com a Shirley. Ela vai falar um pouquinho pra gente sobre o livro que ela tá lançando aqui na Comic-Con. O livro é esse aqui. O Alec e os Guardiões da Escuridão. É a história do Alec, ele é um garoto que tem 15 anos, e ao contrário dos protagonistas normais que a gente vê em literatura fantástica, ele vive super bem aqui, ele não tem problemas, ele ama a vida dele. É, e ele é totalmente desconectado de tudo que é fantasia. Não gosta de game, não é conectado à internet. Então, ele é muito pé no chão. E, de repente, ele tem um pesadelo. E esse pesadelo, algumas coisas dele começam a acontecer na vida dele. E aquilo deixa ele muito... muito louco, né? E dele ele começa a investigar o que, que é aquilo. E dele descobre que tudo que a gente acha que é imaginação, todos os seres fantásticos que existem em tudo que é obra, de tudo que é tipo, eles existem de verdade e algumas pessoas visitam nos sonhos, outros pelas histórias e ele consegue ir nesse mundo. E o porquê disso? Porque esse mundo antigo ele foi dividido em duas forças, luz e escuridão. Não é bem ou mal. Tem bem ou mal na luz e tem bem e mal na escuridão. É luz e escuridão, por exemplo, você pensa um vampiro. O vampiro é escuro, então ele é da escuridão. Né? Você pensa um anjo. Um anjo pode ser um anjo da luz. Né? E daí você vai misturando todas essas mitologias. E ele descobre que ele é um filho proibido, da luz e da escuridão. E que, na verdade, ele é muito temido, porque ele pode se tornar uma arma. Ele pode dominar as duas forças e destruir uma dessas forças ou as duas forças. E tanto o líder da luz quanto da escuridão querem dominá-lo de qualquer jeito. E daí, o livro vai traçando esse caminho do Alec e a luta dele por descobrir o que de fato ele é, porque ele não quer ser uma arma. Então, ele acredita que ele possa ser algo mais dentro desse universo tão louco e tão lindo que ele descobriu. É isso aí. E, Shiley, conta pra gente como é que tá sendo, como que tá o ânion, como tá o coração, um pouquinho dessa história, da sua chegada, né, o caminho até a Comic Con, esse lançamento enorme aqui nessa feira. Cara, ó, pra você ter uma ideia, eu escrevo tem 10 anos. Esse é o 45º livro. E nunca tinha Comic Con na história É, Pois é, e eu sou fissurada por esse universo. Sou tudo que você pensar de game, não tem coisa que eu não jogo, de quadrinho, eu sou muito ligada nesse mundo. E eu estive aqui no primeiro ano, e o primeiro ano eu não consegui entrar, que eu peguei fila com chuva. E daí eu pensei assim, pô, eu vou voltar aqui, vai ser pra lançar livro. Tchanan, primeira coisa, só é realizado. Mas pra completar, quando esse livro ficou pronto, foi em fevereiro, eu falei pra todo mundo, pô, esse livro vai ter que ser lançado esse ano e lançado na Comic Con. Todo mundo achando uma viagem, né? Porque dentro do mercado editorial, você pensar na produção do livro por mesmo ano é quase impossível. E no fim a coisa foi enrolando, eu achei que não ia dar certo. Em julho eu apresentei o livro pro César. E o César falou, pô, legal, e a gente vai estar tá na Comic Con. Eu, ah, brincou, né? Eles correram pra caramba e pra mim tá sendo sonho realizado. Eu tô igual criança, em dia de festa de aniversário, assim. Tudo de bom, cara. Tudo de bom mesmo, verdade. Parabéns. E parabéns também para a editora Sesi, que está fazendo esse trabalho fantástico. Merece, parabéns. Obrigado.